Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, chegou aqui a hora da colheita, olha que bacana, olha que linda aí ó, meu pé de tomate, maravilha né ó? Aqui de outro ângulo, olha só gente, que bacana, olha só que maravilha, vamos colher? Olha só que legal, ó. então eu vou colher aqui ó, São então bem madurinha eu não sei gente, a folha caiu, eu não sei se foi porque eu coloquei adubo industrializado, né? Eu uso só adubo de esterco de vaca. Porém dessa vez eu coloquei aqui adubo industrializado, né? Não sei se eu coloquei muito. E a folha queimou, gente. Ó. Olha só que legal aqui, ó. Bacana, queimou a folha. Eu vou colher aqui, também estão estão caindo algumas Isso aqui é tomate cereja, essa aqui é tomate normal essa tomate aqui eu comprei na, na casa de ração que ele vende as, as mudinhas Comprei três mudas E essa tomate cereja aqui foi uma, uma colega da minha esposa que, que doou para ela Tinha lá demais, olha, ó. carrega muito só que, só que é miudinha, né? Por isso que o nome é tomate-cereja. E o galo, gente, quando a gente, eu começo a gravar vídeo, que eu começo a falar, ele começa a cantar e, em vez de enquanto, está sendo imune. Olha só, gente. Muita mesmo. Se fosse graúda, né? Porque é pequenininha. Mas carrega demais. A minha esposa... Perguntou, colhe os tomate, porque tá caindo tudo. Você tá muito madurinha já. Se você não colher, olha só, gente. Que legal. Olha o tanto já aqui, ó. Um montão aqui, ó. Já enchi aqui uma bacia aqui, ó. Olha. Aqui desse lado. Tem algumas ainda, ó. Que é, é a três pés, né? Tirei do outro lado, ó faltou aqui, essa aqui é as tomate grande, que eu comprei, não é cereja não, olha aí ó, você já imaginou se eu tivesse um local para me plantar bastante pé, aqui eu não tinha local, peguei e coloquei esse pneu em cima da coluna e a gente conseguiu isso aqui, ó tivesse um local de bastante um, um local grande né para plantar aí, ó olha essa aqui é cereja tem algumas que já estão assim muito maduras, madura o da paz galinha, semente vou tirar até aqui ó chegar minha esposa vai fazer a festa ó. um forte abraço até o próximo vídeo para todos com Deus e até o próximo vídeo tchau minha gente